Grito negro Solto minha voz num tom alto Recebo um eco Palavras minhas morrem em orelhas mocas Eu sou negro Negro? Ou preto como breu? Ah... Eu sou filho da Angola, Angola de Angola que Angola da mãe África Da pele negra Massacrada Ensanguentada Confundida com selvagem Afinal, quem é o selvagem? A cor negra preta que não me define um momento preta que mal me defina como selvagem. Tem, existem palavras, caracteres que me aleijam o coração, preconceito, racismo, indiferença. Grito negro, em toda voz num elo que eu ouço A do meu eco no meu elo. Ah, eu sou negro, do solo negro, Dementes puras, que uniu as nações num todo. Sou filho da África, Grito negro em alta voz de Martin Luther King. Eu tenho um sonho de um mundo melhor onde os meus filhos não serão julgados pelas suas cores, mas sim pelas suas personalidades. Grito negro, como filho da África, na voz de uma diva pai da África. Nelson Mandela, e winner, is a dreamer who never gives up. O vencedor é um sonhador que não desiste. Grito negro na voz de Moisés Antônio. Eu sou Mandela. Eu sou Martin Luther King. Eu sou o Negro.